E aí meus queridos, tudo bom? Vim trazer uma historinha para vocês, Perrengues de uma AML. <risos> É, eu fui acionada por uma ocorrência aqui na br 202 e vim atender a ocorrência e tal. E quando eu estava retornando à base, eu acho que não deu uns 500 metros da, da ocorrência no retorno. A, a S10 ela tem um dispositivo que informa quando a pressão dos pneus não está legal. E começou a baixar a pressão do pneu dianteiro do lado direito e eu fiquei monitorando, mas não, quando eu vi que estava muito baixo eu só pensei em parar para não cortar todo o pneu, né? E parei num restaurante, uns dois quilômetros para frente do ocorrido, né? e a primeira coisa que eu lembrei foi acionar meu gerente informar né, o que estava acontecendo e aguardar orientações mas nisso, uh, chegou um senhor, é o dono ali do Paradaço Restaurante, seu Nestor chegou e perguntou se eu não queria ajuda aí eu até informei eu disse, olha, se o senhor me ajudar eu, eu lhe agradeço muito, eu vou demorar um pouquinho, mas a gente se vira Ele, não, não, te ajudo. E na maior boa vontade, ele acabou trocando pneu. É, eu, eu é que acabei, acabei auxiliando ele. Eu sei que tem muitos AMLs, né? fariam isso sozinhos eu particularmente sou muito estabanada com essas coisas até trocaria, mas demoraria uma vida e ele, nossa, eu acho que em menos de 40 minutos foi trocado o pneu colocamos o que estava rodando no lugar do step e vida que segue então eu estou retornando agora para a base para dar continuidade ao trabalho mas eu quero agradecer ao seu mestor ele é dono do paradaço restaurante aqui na br 212 km110 então se você estiver subindo a serra e quiser dar uma paradinha ali dê uma força para ele tá ele eu só tenho a agradecer pela disponibilidade dele por ele ter trocado o pneu nossa e agradecer também ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal, acredito que seja da base de Rancho Queimado, que deve atender a onde aconteceu o acidente. Agradecer a eles também que me ajudaram a colocar o corpo dentro do rabecão. E na maioria dos IMLs aqui de Santa Catarina, nós trabalhamos sozinhos. Então, nunca tenha vergonha de pedir ajuda, nunca sem receio ou vergonha de agradecer. Eu então, sempre me ajudaram e sempre foram camaradas, né, e, e deu tudo certo. Então, agora eu tô retornando, só cuidem vou Subir a Serra, aqui, que, que, que nas 8, na 2 de 2, como estão fazendo melhorias, está meio complicado o trânsito. Então, não queremos sair enlouquecidos, porque... Tem alguns locais que eles estão trabalhando em uma pista e a outra é que está disponível para o tráfego, então só agradecer, agradeço a Deus e agradeço ao pessoal da PRF e ao seu mestor pela disponibilidade, ainda existem pessoas bacanas que podem nos ajudar. Tá bom, perrengues de uma ml <risos> é só pra vocês saberem que nem tudo é flores, né? Tem, é, não é sempre que acontece, mas de vez em quando dá uns piorzinhos, É né? aí vida que segue, estamos aí e continuamos a peleia. Um abraço, fiquem bem e até tchau, tchau. What the hell is going on